Um dos melhores vídeos da série. Por quê? Bom, galera, eu acabei de alcançar os 800 troféus invicto. Pronto, como vocês podem ver aqui, eu estou absolutamente invicto desde o início dessa série. Eu não perdi absolutamente nenhuma nenhuma batalha, pelo menos não por enquanto, né? Eu acho que as primeiras batalhas que nós temos gravadas aqui, não são de fato as primeiras batalhas que eu batalhei porque nós já batalhamos várias vezes mas eu já estou aqui absolutamente invicto em relação é, ao vídeo passado, não perdi nenhuma até agora Mas vocês lembram que eu tinha um baú mágico No vídeo passado Que eu queria abrir com vocês Sem querer, na hora que eu tava procurando por batalha Eu encostei ali no baú mágico e já tava pronto pra ser aberto E eu acabei abrindo O que veio de bom nele, nós tivemos aqui A horda, o exército de esqueletos Perdão, não é a horda de esqueletos O exército de esqueletos desbloqueado E também desbloqueei o balão de nível 1 Aqui, pra gente poder utilizar Mas o, baú, o balão veio num baú de ouro que eu já abri também. Sobre a nova As novas cartas da Arena 2, eu desbloqueei Aqui a torre de bombas Deixa eu ver qual, quais outras eu desbloqueei Desbloqueei o servo, mas Não desbloqueei ainda o gigante esqueleto Enfim, o que, que eu queria Falar para vocês hoje? Bom, vocês já Viram, eu consegui chegar na Arena 3 No nível 3, o que é uma das Minhas metas é chegar pelo menos aí Até na Arena 8, no nível 8, vou tentar Fazer isso, mas até então Tô conseguindo alcançar essas arenas nos respectivos níveis, então Arena 3, nível 3, beleza Ainda estamos invictos e consagramos esse deck aqui Que a gente utilizou desde o início da Arena 2 como o melhor deck, na minha opinião, obviamente, né? Então, temos então consagrado o melhor deck da Arena 2 e, quem sabe, talvez da Arena 3 Então, de fato, esse daqui pode ser considerado, na minha opinião, vocês viram Como você utiliza, ele pode ser realmente o melhor deck da Arena então galera, eu só queria mostrar pra vocês o seguinte, é, vocês lembram que eu tava falando que eu tava ganhando todas as batalhas de 3 a 0, bom, bom, as coisas começaram a mudar, agora com certeza as coisas estão ficando mais difíceis, olha só, eu tô conseguindo ganhar algumas ainda por 3 a 0, mas, algumas delas estão ficando bem complicadas, por exemplo, esse aqui contra o Alan, Alasonic, eu pensei que eu iria perder, mas no fim eu consegui virar a batalha, esse aqui ó, Contra esse Xing Ling que ficou 2 a 1, eu também ganhei de virada, esse daqui que é o Meli eu consegui segurar a batalha basicamente porque ele tava dando muita pressão, vamos só assistir rapidão, okay? vou até acelerar ela pra vocês não perderem muito tempo, ele era nível 4, tinha cartas muito mais fortes do que eu, tinha deck de barraca com cabana de goblins e botou muita pressão desde o início e eu basicamente sobrevivi, né? Eu considerei essa, esse empate como praticamente uma vitória, até porque ele era um, um, ele tinha cartas mais níveis mais altos do que as minhas, um deck desfavorável contra o meu estilo de deck. Enfim, ele tinha o gigante esqueleto que é uma carta que nesse início de jogo é devastadora para, principalmente para minha estratégia. E eu tava notando que eu deixei algumas lacunas na hora de explicar como é que funciona esse meu deck, pessoal. Bom, vocês podem notar que o meu deck ele funciona com um combo de gigante seguido de tropas atrás Mas não é simplesmente tropas aleatórias O que, que eu faço? Eu coloco o meu gigante e espero para ver qual vai ser a reação do meu oponente Se ele coloca, por exemplo, um bebê dragão Eu coloco a minha mosqueteira Se ele coloca, por exemplo, é, exército de esqueletos Eu coloco o meu bombardeiro Entendeu? Eu vou... A segunda carta na sequência do gigante Eu vou esperar para ver qual vai ser a ação do meu oponente Então eu sempre vou fazendo dessa maneira Para sempre poder... Estar um passo à frente do meu oponente Então o meu gigante, apesar de estar no nível 2 O que está me dificultando bastante Ele consegue segurar a maioria do dano que eu preciso que ele segure E depois, caso ele morra Eu tenho outra peça chave para essa minha estratégia funcionar Que é o cavaleiro de nível 4 aqui, ó Vamos colocar aqui a última batalha Que eu acabei de fazer contra essa Mônica Que é nível 5, olha só galera Botou pressão desde o início Eu quero que vocês notem como foi difícil Principalmente porque eu vim com aquele Ciclo ruim que eu falei no vídeo passado Vocês lembram? Que o meu, de... o meu oponente ficava ciclando cartas boas E eu ciclando cartas ruins Então, acabou de rolar Mais uma vez, toda vez que eu fazia alguma coisa meu oponente fazia uma outra Que ficava dificultando pra mim E isso ficava se repetindo até o fim Enfim depois que o meu gigante morre, até, até porque ele é nível 2 e ele tem pouca vida para essa arena, eu utilizo a seguinte estratégia, eu coloco o meu cavaleiro avançado para ele servir de, dan de tanque para aquele gigante conservando aquelas cartas que eu usei de, pra contra-atacar as cartas de defesa do meu oponente. Então o que, que acontece? O meu gigante tá lá na frente, tem, por exemplo, uma mosqueteira atrás. Meu gigante morre, eu coloco o cavaleiro na frente da mosqueteira, porque dessa maneira ele vai fazer o papel do gigante e mantendo a mosqueteira viva. E essa é a melhor estratégia que eu consegui montar para esses decks iniciais. Então beleza. Vocês estão vendo aí essa batalha contra a Mônica. Vocês estão vendo que eu sofri bastante contra essa menina aí. Ela realmente estava botando muita pressão. As cartas delas também estavam um pouco mais fortes que a minha. Ela era nível 5, né? Na verdade, estava bem mais forte do que a minha. Toda vez que ela fazia alguma coisa, eu sempre buscava a melhor opção possível para poder contra-atacá-la. Então, beleza. Nós definimos o que é, para mim, o melhor deck da, da Arena 2. Talvez da Arena 3. Vamos finalizar aqui esse replay. Pra vocês verem, no fim, a Mônica acabou desistindo, ela simplesmente, é, acho que ficou nervosa porque eu, ela não conseguia me derrotar e acabou é, desistindo da batalha. Vocês vão ver aí que ela vai sair no fim e eu simplesmente consigo pegar a segunda coroa com tranquilidade. Beleza? Muito obrigado, Mônica, por ter... Deixado a gente manter a nossa integridade de vitórias A outra coisa que eu queria falar pra vocês É que eu criei o Bacon Elite 4 O clã oficial do Bacon Elite Esse aqui é a quarta E aqui nesse clã, como eu ainda sou um cara muito noob né, Nessa conta Não vai ter um troféu, uma quantidade de troféu mínima Você vai ter que ter o seguinte Pra você poder entrar no Bacon Elite 4 Você vai ter que ter o um... Mais troféus do que eu Então é isso, pra você entrar no Bacon Elite 4 Você tem que ter mais troféus do que eu basicamente Então atualmente eu tô com 800 troféus Você vai ter que ter pelo menos 800 troféus Pra entrar no Bacon Elite 4 E à medida que eu for progredindo O Bacon Elite 4 vai progredindo comigo Porque é os pré-requisitos para você poder entrar nele vão aumentando também Beleza então Temos mais cartas pra atualizar Lembrando no, no vídeo passado Eu falei pra gente dar prioridade pro nosso deck principal Que é esse daqui Então eu vou continuar com essa estratégia até onde eu puder, e temos aqui a nossa primeira oferta, que é um baú gigante com 80 gemas e mil de ouro por 2,99 eu falei para vocês que eu não iria ficar comprando cartas, não iria ficar comprando gemas, então eu vou meio que ignorar essa oferta quais ofertas talvez eu vá aproveitar no futuro? as ofertas que tem aí o baú super mágico, que são ofertas que valem muito a pena, baús lendários também são ofertas que valem muito a pena mas toda vez que eu for fazer é, comprar alguma oferta dessa, aproveitar alguma oferta dessa, eu entro em contato com vocês antes, então não se preocupem. Beleza, então vamos atualizar aqui o nosso cavaleiro para o nível 5, mais uma carta comum nossa, porque vai upando aqui para o nível 5, show de bola! E a gente vai poder notar também a diferença dos nossos oponentes a partir de agora. Nós não conseguimos ainda, pelo menos alcançar aqui o nível 4 mas o que que eu posso fazer aqui pessoal bom eu posso talvez atualizar esses meus servos para colocar no lugar de alguma dessas cartas aqui O que, que eu poderia substituir para colocar esses servos aqui no lugar eu poderia colocar eles no lugar do bombardeiro por exemplo porque os servos nesse início de jogo talvez sejam uma das melhores cartas afinal de contas não é todo oponente nosso que vai se preocupar em defender tropas aéreas, né? entenda o seu deck, alguma coisa para defender tropas aéreas, então eu vou atualizar o nosso servo aqui, consequentemente a gente vai alcançar aqui o nível 4, vamos lá, mais 4 de XP, eu acho que se eu colocar mais um nível dele, vamos lá, nível 3, show de bola, pegamos o nível 4 e agora a nossa meta é alcançar a arena 4, antes de alcançar o nível 5, então Estamos, podemos colocar aqui o nosso servo para nível 4, show de bola. E eu acho que eu vou fazer o primeiro teste então dos servos, colocando ele no lugar do bombardeiro, afinal de contas... Eles também conseguem dar um dano, por exemplo, para combater um exército de esqueletos interessante. E mesmo que eu perca a habilidade de dar um dano em área muito grande com o um Bombardeiro, eu vou ter a vantagem de ter mais uma carta aérea no meu deck. Outra coisa que aconteceu do vídeo passado para esse, é que como eu peguei nível 3, eu entrei em um clã, eu desbloqueei essa minha conquista, que é o Bom Companheiro, e posso resgatar aqui mais 10 experiência e mais 100 gemas. É né? uma das conquistas que dão mais gemas pra gente, é essa daqui de poder entrar em um clã. Vamos abrir aqui mais alguns baús mais... Oh, cara, vem arqueira pra caramba nessa conta aqui, cara Muito, muito arqueira mesmo Beleza, mais servos, show de bola E desbloqueamos a lápide, show de bola Mais uma carta rara que a gente desbloqueia Temos de novo aqui também os esqueletos Temos a lápide de novo E por enquanto é só Beleza, vamos fazer a nossa primeira batalha aqui Na nossa nova arena E vamos ver né, se eu ainda consigo manter a minha invencibilidade Show de bola, vamos lá Ok, pegamos aqui um nível 4 Ele já vem ali com o exército de esqueletos e o mini peca beleza Podemos combatê-lo, vamos colocar Aqui o meu GG, beleza Nossa, mano Meu GG tomou dano demais, vai morre logo Beleza, ele deu dois hits, então apenas No meu gigante, e agora É a hora da gente fazer o nosso contra-ataque O problema é que meu gigante de nível 2, galera, tem muito Pouca vida, vocês estão vendo aí, ó Bola de Fogo gastou 4 de Elixir, não, então, então agora muito provavelmente nós temos a vantagem de Elixir contra o Fulmini aqui, que nem tem clã por enquanto. Ele é nível 4, a gente também é nível 4, então a gente também não podemos julgar o cara, que ele provavelmente está mais ou menos na mesma situação que nós. Ok, coloquei meu Cavaleiro, que é a única tropa tanque que eu tenho por enquanto, vamos ver qual vai ser a reação dele. Bom, ele está economizando Elixir, não estou entendendo o que ele está fazendo, está jogando muito na defensiva. E ele veio ali com Bárbaros. Show de bola. Vou colocar aqui. Vou colocar meu gigante pra poder tomar esses danos. Vou colocar as minhas flechas pra matar o exército esqueleto. Meu gigante já vai pro brejo. Mas não tem problema. Eu vou matar o bebê, bebê dragão dele. E ainda vou ficar ali. Nossa, o cara ainda tem bruxas. ó Tá vendo? Ele tá jogando inconsequentemente. Não tá pensando na hora de jogar as cartas. Então, pelo menos pra gente, por enquanto... É uma vantagem, estamos na vantagem aqui nesse sentido. Nossa, cara, esse mini peca não foi um bom momento. Ah, beleza, meu, meu cavaleiro de nível 5 permaneceu vivo e agora finalmente vamos dar as primeiras pancadinhas na torre do nosso oponente. a Nossa Mosqueteira vai dar mais umas pancadinhas mais fortes, gastou mais 4 de Elixir e aumentando mais ainda a nossa vantagem de Elixir, o que é excelente. Você poder fazer trocas positivas, o que eu quero dizer com isso? Você poder fazer... É, gastar menos elixir do que o seu oponente é sempre muito, muito bom, olha só, os bárbaros de nível 1, pessoal, são muito fraquinhos ele não deveria estar utilizando esses bárbaros de nível 1 por enquanto, então é, vocês viram que o meu bebê be be be dragão lidou muito facilmente com aqueles bárbaros e agora a gente já vai levar a nossa primeira coroa, não tem como, o meu oponente não vai conseguir segurar, e ok vou garantir mais uma tropa tanque aqui, mais um gigante pra gente poder farmar o nosso é, farmar aqui não, né, porque a gente nem tem baú da coroa disponível, mas a gente vai poder quem sabe Ganhar mais uma batalha De três coroas, mas esse aqui Sem dúvida, foi um episódio muito importante para toda a série até então Porque nós pudemos definir Aqui as nossas prioridades, Podemos é, Fazer a primeira alteração Significante no deck, que é colocar aqui os servos Vocês viram aí, ele lidando Com o bebê dragão do meu oponente, eles no nível 4 já dão um dano razoável Eu não vou conseguir as três coroas, infelizmente Mas conseguimos a nossa Primeira vitória na nossa Nova arena, que é a arena dos bárbaros e o nosso baú de ouro, show de bola Estamos muito bem, pessoal E 834 troféus Invicto, Arena 3 estamos ainda invictos e a partir de agora teremos a chance de conseguir o bárbaro que a gente acabou de enfrentar, podemos conseguir o canhão, o foguete, a cabana de bárbaros, o feitiço de fúria e a x besta. Nenhum desses aqui é alguma carta que eu queira colocar no meu deck pelo menos por enquanto, tá? Então talvez mesmo que eu desbloqueie essas cartas eu ainda vou permanecer com aquele com esse meu deck aqui que por enquanto está funcionando muito bem. A única coisa que eu tô precisando muito aqui nesse deck, por favor, Joguinho, me dê São cartas de gigante Então eu tô criando aqui o clã Exatamente pra eu poder pedir gigantes E receber gigantes para eu poder colocar meu gigante aí pra nível 3, nível 4 E aí vai me ajudar bastante Porque tá difícil pra caramba Então é isso que eu tô ajudando Se você tá gostando dessa série Não se esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo Deixar seu feedback aqui nos comentários Pra eu saber o que vocês querem saber Pra eu saber o que vocês estão achando da série Muito obrigado a todo mundo que assistiu Pessoal, um beijo do gordo Deixa seu like, se inscreve Falou e até a próxima!